A China, a China, ó, vamos, opa, volta. Método 250, sempre, sempre vamos no método 250, quebra tudo. Bora lá. A China é o país com o maior volume total de emissões de carbono, mas também está na liderança da produção de energia solar. O gráfico informa a capacidade total dos quatro principais países na produção de energia solar no ano de 2020. O que, que a gente consegue tirar daí, galera? Daí a gente consegue tirar que o que a gente vai ter que ter é ali no gráfico, tá? Porque primeiro não falou nada. Agora eu vou partir aqui para a próxima questão. Vamos lá? Ó. Analisando essas informações do gráfico, a sinal alternativa que mais se aproxima, olha só, muita maldade nisso aqui, mais se aproxima da razão entre a média aritmética simples da capacidade... Total de produção de energia solar do EUA, Japão e Alemanha, e a capacidade total de produção da China no ano de 2020. Aí você, ai ah, meu Deus, olha, primeira coisa, o que, que é a razão? É uma coisa sobre a outra. Então o que, que a gente vai fazer aqui, galera? Ó, vamos lá, ele quer a razão da média. Ele quer a razão da média dos Estados Unidos, Japão e Alemanha sobre o quanto a China tem, correto? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a média. Como é que eu calculo a média? Aqui é simples, soma e divide por 3. Então, a média aqui, galera, vamos lá, vou trazer para cá, para ficar melhor. A média né, do EUA, Japão e Alemanha, vai ser 75.500 mais 67 67.000, questão tranquila, cara. Mais 53... Opa, 53... Opa, foi muito? 53,700. Isso tudo dividido por 3. Lembra, média não é dividido por 2 não, tá, filho? Média é dividir por quanto? Por 3, tá bom? Aí, galera, eu vou fazer a conta aqui para a gente fazer essa coisa linda aqui. Beleza? Ó, vamos lá. É 75,500... Mais 67.000, mais 53.700. Isso daí dá 196.200. Então, isso daqui dá 196.200 divididos por 3, né? Aí, dividindo isso daí, 196.200 por 3, vai dar 65.400. Então, a média deu 65.400. Maravilha. Vou fazer a divisória aqui. Que agora eu vou calcular essa razão, ó. Vou calcular essa razão. A razão que eu quero é a média. 65,400. Dividido pela China. A China foi quanto? 254,300. 254 e 300. Beleza? Corta o zero com zero. Vai ficar 654 sobre 2543. E aí, cara, não tem jeito. Vai ter que fazer a conta. Vai ter que dividir. que simplificar aqui vai ficar feio, né? para tu, ó. Deixa eu ver se dá 11, 15, dá para dividir por 3 em cima e embaixo. 7 11 14 já não dá. Então divide, ó. 654 por 2543. Como ele falou aproximado, não vai dar muito para tu fazer muita graça, né? E aí o que que tu vai ter que fazer aqui? Tu vai ter que botar 0, aqui para começar a brincadeira, 6540. Cara, 6540 por isso vai dar 2. Tá? 2 2543 vezes 2. Dá 5.086. Para 6.540, então vai ser 6.040 menos 5.086. Vai dar 1.454. Beleza? Aí, galera, vou ter que botar um zero aqui que não dá. Agora isso daí vai dar 5. Porque 2.543 vezes 5 dá 12.715. É o que vai dar por 5. Então isso daqui, galera, tu já pode parar. É aproximadamente 0,25. E aí, o que, que tu faz? Tu passa 0,25 para fração. 0,25 é 25 por 100, tá? Divide geral aqui por 25, isso daí vai dar um quarto. Então, isso é aproximadamente quem? Um quarto. Marco o V da vitória vai-se embora. Poderia ter arredondado aí? Poderia, mas assim, cara, a garantia é para isso. É para você simplificar o bagulho para não errar. Show de bola?